Malta do Aço, como é que é? Vamos lá para mais um Road Talk, hoje não é muito Road, estamos parados, mas estamos aqui num dos meus carros do Aço, no meu jacaré vermelho, e vamos lá para o tema que venceu do Road talk desta semana, que foi o do Nuno Pereira, e ele pergunta o que eu acho, lembrando é a minha opinião, dos carros da nossa era 80, 90, 2000, em relação aos mais recentes, prós e contras, no que toca a mecânica, estética, fiabilidade e andamento. Ora, obrigado pelo teu comentário, foi o comentário com mais like, e então é o tema que eu vou abordar neste próximo. Ora, para já és da era dos melhores carros, 80, 90, 2000 são os carros super sumo, são os topos dos topos. Mas agora, em bom português, se a gente tiver seguida, pelo menos eu falo por mim, para comprar um carro novo, carro novo é carro novo, não há margem para dúvida, mas amigo, quem me der a mim ter larga para comprar uma coisinha nova, a zero no quilómetros, não tanto, aquele cheirinho novo, mas não dá. Então vamos abordar aqui os tópicos que o homem indicou no que toca a carros de antigos com os novos. Agora, mecânica. Os carros novos, as mecânicas, em termos de, vou, vou sempre puxar o tema, a, a brasa ao tema do nosso canal, que é a performance. Os motores novos, no que toca à mecânica, a performance é inigualável, Certo? a gente tem motores pequenos com muita potência, então aqui o ponto a favor vai para os carros novos, que eles fazem muita caval. cavalo, uh, mesmo aqueles que combinam motor elétrico com motor a gasolina, epá, não interessa, faz cavalos, e a gente tem que puxar, uh, uh, o, sendo um canal de performance, temos falado da performance, e, epá, e efetivamente os carros fazem cavalos. Um ponto negativo, que aí vem os antigos, os antigos têm aquela potência brutamente descontrolada, é à maluca, é em estorbos, é distal, é, perdem tração, uh, o barulho é muito mais envolvente, aqui as mecânicas antigas são mais barulhentas são mais emocionantes, mas têm menos potência, aqui não posso, epá, eu não posso dar um ponto a um nem um ponto a outro outro, olha, uh, vai do gosto de cada um, se bem com os motores novos são complicados. Vamos lá aqui para o segundo tema que ele indica, que é a estética dos carros novos. Ora, eu sou um gajo que gosta muito dos carros quadrados. Gosto. Mas, não digo que os carros novos epá, são muitas espaciais eu efetivamente gosto das linhas dos carros novos houve muita malta a criticar vou dar aqui o exemplo dos ondas que é os carros que eu estou mais ligado a malta criticou muito os FK2, os FK8 muitas espaciais mas se a gente olhar para o carro hoje em dia pá, é um carro que está a porra. se bem que eu gosto mais daquela linha EP3 daquela linha mais antiga ainda o EK9 eu gosto deste, destas linhas ainda mais antigas do género de Ju 40 muito a quadrado do Turbier muito a quadrado. Do CRX, tem aquela frente aerodinâmica, mas depois a traseira é quadrada. Eu gosto muito dos carros dessa era. A estética dos carros novos pá, tem a vantagem de ser mais aerodinâmica, vai melhorar o consumo, vai ser esteticamente mais, mais elegante. Não é tão quadrado, não é tão casmurro E pronto, pá, também lá está. Uh, vai do gosto de cada um. Eu aqui puxava aos antigos. Eu gosto de um belo quadradão. Eu gosto de um belo quadrado. Vamos lá para o terceiro tema que eu indica fiabilidade. Ora, eu acho que aqui a fiabilidade dos carros antigos é mais, é mais bacana. Também como aqui vamos buscar a mecânica. Também os motores não eram tão fortes, não eram tão espremidos. Então permitia-nos ter autênticas máquinas de guerra. Não há carro mais fiável, não há carros mais fiáveis que os carros antigos. Ainda há aqueles sem turbo, os atmosféricos. O turbo vai dar uma grande performance, um grande andamento, mas rouba ali um bocadinho de fiabilidade nos motores. Portanto, aqui, na fiabilidade, eu acho que os carros antigos são super resistentes e são os mais resistentes de todos os tempos. Vamos lá para o último, que eu refero o andamento. Para a malta do aço, a gente dos carros antigos. Aqui, aqui, aqui partemos por 10 a 0, malta. Até vocês já viram a potência que faz... Um Fiat 500, o um carro da Barbie, aquilo faz logo cavalos. Qualquer carro hoje em dia faz cavalos. Arrisco-me a dizer, e eu às vezes entro de brincadeira, digo, a malta fala do meu Honda, oh, ganda para trás, e que é Malta, o meu Honda tem 300 cavalos. 300 cavalos, hoje em dia, é completamente obsoleto. Qualquer carro traz 300 cavalos. Mesmo que não traga, qualquer carrinho, com um remap, um downpipe, faz 300 cavalos. Hoje em dia, os motores novos fazem... é 5 a a dá... assim, 20 cavalos, ah, assim, mais 20 cavalos, todos os carros fazem cavalos. Aqui, pá, tem que dar o braço a torcer mais uma vez aos carros novos, porque em andamento os carros novos são carros novos, à frente, são terríveis, e depois do é ES e depois põem a potência no chão, saem para a frente, mesmo carros, não estou a falar de carros de tração às 4 ou com aquele controle uh, que mete para a frente ou mete para trás a tração, não, mesmo carros só de tração à frente. Os carros, por exemplo, um Golf GT, um Cupra dos, dos novos, um Type-R fk 8 uh, FK2, eles põem a potência no chão, os carros saem para a frente. Enquanto nos antigos, por mais que a gente espreme o do gás, pomos cavalo, depois eles patinam. Pomos pneus mais grossos e tal, metemos mais tração, eles já não andam tanto. Epa, e os carros novos aqui são terríveis. Bem, está feito. Foi Nuno Pereira, não foi? Nuno Pereira, obrigado pelo teu comentário. Já sabem, o comentário. Com mais likes e com mais respostas a este vídeo, vai ser o tema que eu abordo no próximo Rotalk. Lembrando, Rotalk é um tema para a gente falar. O top 5 é 5 coisas tops que eu gosto, que eu quero, que eu conheço, é outro tema. Aqui é só Rotalk! Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Hoje não estamos muito gajo, estamos parados, está de chuva e eu estou de vacações, então gravámos aqui mesmo nem foi no meu bunker nem foi do meu bunker foi à porta do meu bunker vai fiquem bem um grande abraço e um grande abraço pessoal ah! <risos>